Vamos gravar A Esteve vai me ensinar a fazer alguma coisa Que eu não sei o que é Paper É muito <risos> satisfatório E é bem fácil Tem quase todas as matérias que você tem em casa Mas de vez de sacola a gente vai fazer Pão A gente vai fazer uma massa de pão Só que ainda não pronta, certo? Porque imagina um pão se eu estou comendo. Então é, a gente vai precisar De uma colher cheia de sal a gente vai precisar de um copo de trigo o quanto que você quiser para fazer o tamanho do seu, do seu pão e a gente vai precisar de água e óleo e para isso aí a gente vai fazendo que quando acabar a gente vai enrolar aqui e a gente vai fazer um desenho vê que meu pai vai querer fazer um ovo aí a gente vai fazer o desenho daqui e igual esse daqui, a gente desenhou assim, dobrou, desenhou. Aí quando pegou a massa de pão, abriu ele, cortou, né? Abriu ele, colocou a massa de pão, dobrou e passou a fita crepe. E essas coisas que você já tem em casa e é meio que bom assim você fazer. Um copo de farinha de trigo, né? De trigo. Vamos jogar óleo na é tudo, é tudo. É só um uma colher de sal Então vamos fazer a água também? colocar É, de pouquinho em pouquinho Tá E para quando você for fazer também peça ajuda de um adulto, água. né? É, precisa também meio que minhoquinho E a mão de papai é meio que mais Acho que a temperatura da minha mão muito casa, quente. é sempre quente, quente. quente. Quando então, tá com frio elas, elas pedem a minha mão para aquecer. E aí talvez por conta disso... Talvez do demais. Do demais, slime mesmo. Quando eu boto na mão fica aquela coisa tipo... De... Tá grudento. Dobrando. Hein? Um papel. Um agora É melhor né? você pegar um papel branco assim, não de caderno, porque não fica muito bom. Gente. Ao meio, estou dobrando assim. dobro faço o vínculo. Ao meio Dobrei ao meio. Dobrei ao meio. Aqui. Sim, mas não tão grande. Ah, é fazer uma gema de ovo. Ah, tá. Uma gema. é o frito. É, ah, tá, ovo frito. Pensei, eu já estava imaginando que ia fazer o um ovo só. Ah, tá. Agora tem, tem um olho. Como é que se chama o olho? É um olho Kawaii. Um kawaii. kawaii. É uma novidade das crianças agora. Uhum. A câmera vai mostrar agora o olho. Olha o drone uma chegando. Bolinha. Gente, fica... vamos ver se vai dar certo, né? Porque essa bolinha é bem, bem grandão, daqui pra cá? É. Tá. Que é legal. Uou! Uhum. É minhas amigas da escola que me ensinam. Que eu, vejo elas fa... eu vejo tanto elas fazendo que eu aprendi. Mas tu não pinta essa parte, pai. Olha e pinta. Uou! O na mesa, mas... Eu Depois eu a gente olho. limpa. Isso. Faz uma linguinha, né E Gente, se for pra pintar de hidrocolômetro, você tem que pintar meio que rápido. Se você pintar em só um lugar, ele vai rasgar. Agora, corta. você corta é pra entender muito a Mas, eu tenho que deixar. Gente, enquanto o papai ele vai fazendo, vai cortando, eu vou pegar o papel. Ele fico. corta, corta com a boca, também assim, ó. Hum, ah, atrás, não e mais. E agora? Vou partir hum. aqui no. No meio, acho que esse daqui eu preciso de Certo. Né? Tem que embalar. Gente, aqui a câmera não estava bem, deixa eu pra vocês. A para você. Olha, isso aqui. ficar bem gostoso. É. E tem que. De novo? De novo. É, para que se ele estourar. Hum. Estica ele, amor. Estica ele. Esticar. Não, essa parte aqui. Esticar assim? É. Segunda vez, Pode mais ah, tem uma dica vez vez. É muito legal Para o filme Ele é, Jesus, soltar Sabe qual é o segredo? É você deixar no freezer. freezer Geladeiro por um instante A ah, gente não fez isso agora Eu não Ih, acho que eu estou enrolado Enrolando <risos> tá mais, enro... mais ainda tá mais, mais enrolado, enrolado do, que do que o filme, filme. Aí. Olha gente, oh, cuidado, você... aqui, cuidado aqui Agora Pode enrolar Você vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mas não quer, que quer fazer olhando. novos. Aqui assim, né? Pai, eu acabei, quando eu fui fazer, fui embalar ele de novo, aqui eu, me, eu perdi. Eu perdi. Vamos lá. Vamos cortar um pedaço? Não. Foi. Missão, Foi. quase impossível. Ops. É possível. Eu fiz isso com é. o dia. Meu pai tá fazendo aqui. pam pam. Por que a gente usa essa massa? A gente tira um pouquinho dessa Não, massa. Não. Foi cirurgia. Olha que a cirurgia do Mr. Egg. O Mr. Egg está sendo... Ele ficou com muita... Massa, gente. Massa. Nossa, Azee! gente. ele quase o que caía. Deu. Agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Tirando o excesso. Coitado do Mr. Egg Ele acabou de nascer vai ter que ser operado de novo Porque ele, ele meio que assim ó. Aí ele nasceu aí ele disse Ai ah, meu Deus, estou muito magrinho Vou pro hospital fazer meu enchimento Aí encheu até demais Aí o, o ovinho ele ficou triste Aí depois que o ovinho ficou triste hum, Aí teve que fazer Teve que fazer O enchimento de novo Aí ele ficou feliz agora? Opa. Grudou ali nossa, que bagunça! Viu o que a gente fez? Corta... Tá, tá, tá, tá, tá. Ainda bem que o senhor Marshmallow vai ter um amiguinho. Mr. Egg, quando você, quando você sair aí, quando você se recuperar, você vai ter um, um amiguinho. O Marshmallow. Deixa eu pegar o Marshmallow pra vocês. O amiguinho Marshmallow. Olha, ele tá feliz, ó. Ele tá... Ele não pode esperar! Tá legal! Gente, o Mr. Egg está sendo feito. Amiguinho! Marshmallow com ovo é. não combina nada, Agora, mas... o que que eu percebo aqui que ficou diferente? Aqui tem bem menos é. massinha, fica mais agradável de fazer. Já essa daqui tá bem cheinha ainda. É. Aí eu dou nota. 10 esse. Esse é, aqui, E esse outro. daqui foi a, e essa daqui foi eu e minha mãe que fizemos. Hum, e esse daqui foi meu pai. Minha eu, mãe desenhou e ajudou a pintar. Eu acho que quem ganhou? Eu e a mamãe ou eu e o papai? Certamente, eu já vou dar minha opinião. É Cé e a mãe. Estão mais fofinhos esse daqui. Foi mais isso são ideias para essa quarentena, meu povo, faça você também as suas ideias. Um grande abraço para você, não se esquece de seguir esse canal para empoderar a paz e também influenciar filhos. Deixa teu like. Se, um se inscreve você. no canal. Se inscreve no canal e vamos fazer...